A sofrologia responde a um grande número de objetivos diferentes. A gente classificou esse tipo, esses tipos de objetivos em quatro grandes famílias. A primeira grande família é a família da administração do cotidiano. A sofrologia vai poder te ajudar a resolver vários pequenos problemas que você pode ter no seu cotidiano. Ela pode te ajudar a controlar a ansiedade, controlar o estresse, a vencer a insônia, a ter mais autoestima, mais autoconfiança, se concentrar melhor, entre outras coisas. A segunda grande família é a família da preparação mental. Preparação, preparação mental é quando você tem um objetivo, uma data, um acontecimento que vai acontecer dali a algum tempo. E esse objetivo específico, essa data específica, te estressa, cria ansiedade em você. Vai ser o caso, por exemplo, de uma prova, de uma entrevista de emprego, de uma competição esportiva ou até mesmo de um parto. A terceira grande família é a família do acompanhamento a um tratamento médico. Ou seja, a pessoa está doente, ela tem um tratamento médico e a sofrologia vai poder ser um complemento. A sofrologia vai poder ajudar pessoas que sofrem de câncer, de fibromialgia, de acufenos e de outras doenças também, a lidar melhor com esses sintomas, a ter mais energia, a ter mais motivação para lidar com os tratamentos e também a controlar melhor a dor. A quarta e última família é a família do comportamento patológico. Ou seja, os vícios, as pulsões e as fobias. A sofrologia é um método extremamente eficaz. O que vai fazer a diferença é a implicação da pessoa que pratica. É o número de vezes em que ela vai repetir os exercícios, em que ela vai treinar. E é dessa forma que a sofrologia vai ser eficaz e que os resultados vão ser definitivos.